Né? Né? Presente, presente, né? Então, é, é, o, pro, o problema está quando é, você é dono da sua vida, né? Então, quer fazer, faça, não é, velho? Não sou eu agora. Ah, pô, legaliza já, legaliza, legaliza, Brasil, Brasil, Brasil.